Pô, ó, pra, pra gente ir embora, ah. tão pedindo muito pra você falar da história do talarico, que porra é essa? Ah, ah essa história é... É na... o que? É talarico É, mas é que ela é... Uh, Não eu, tem eu, problema! Te, eu te dou um... Dá, vai, dá um básico! Resol... Um... você vai ver que tem a ver, porque eu falei, o talarico vai mudar o mundo! Talarico muda é, o mundo! Essa foi uma história que eu soltei pra galera, eu, tinha esse, eu dei esse presente pro Igão e pro Mítico na estreia do pa É... É, porque eu falei assim, era dessa teoria tá olhando a vida E... Falei, o, o talarico vai mudar o mundo, cara Porque o que ele mostra, na verdade, é isso É o tremendo desrespeito Que o homem sempre teve por mulher Ele acha que ele é dono de alguém uhum. Ele é dono, que ele é posse E a pessoa, ela tá com você porque ela quer Lógico Como eu falo, fidelidade é uma conquista Não é uma imposição pessoal tá do seu lado porque você é foda, ela quer estar tá com você. Perfeito. Não porque você mandou. E aí o pessoal tem sempre essa briga falando, é que o talarica que não sei o que. Eu falei, cara, são duas vitórias em uma só. Duas vitórias em uma só. Porque ele obriga todo mundo a estar com quem realmente tem que estar. Lembra que a gente conversou sobre as pessoas em relacionamentos com quem não quer? Uhum. Então tá lá daquele jeito, então eu expliquei o seguinte, se você é um cara, tô falando aqui porque o tatalarico é a parada com o homem, tô falando certo. com o homem, certo. o homem e a mulher eles são completamente diferentes, a mulher é muito mais evoluída nessa parte do que o homem, isso é claro, tanto que você pega uma criancinha, uma menina, sabe, o menino para falar demora pra caramba, a menina com... Um ano de idade, já, muito já apresenta o é. um fantástico. É verdade. Então você vai, a diferença é, é discrepante, sabe negócio? Então nesse processo que a gente está falando, afetivo, sabe, essas coisas, a mulher, ela fecha com o cara, ela está com você. Claro que toda regra tem a sua exceção, Sim, perfeito, perfeito, óbvio, perfeito. tudo, tudo. Só que nós estamos falando da grande maioria. Então, quando a mulher ela assume um compromisso com você, um relacionamento com você, ela tá com você. Ela tá com ela você. Ela com fechou você. Com, com você. Com verdade, você. Verdade. Ela tá com você. Isso é característica feminina. O homem, ele não pode ver um buraquinho aqui, ele enfia bingolinha aqui, ó. Ah, armário, Principalmente, gaveta. Principalmente, você lembra, a gente muito novo... Gaveta? <risos> Conheço esse amigo meu que bota belão, <risos> põe no micro-ondas e faz um buraco. É, olha lá, tá vendo? Então cara, assim. minha gaveta, velho. É isso, cara. Então Quanto assim. Vocês não perderam o piruzinho pra gaveta aí? Ô, oh, cara. Ah, ah fizeram. ver? Ah, ah, porque vai dar Não, já fizeram até a. Ah. Não, eu nunca comi Você gaveta. abre e fecha a gaveta. Gaveta. Ah, não. Então, que que que que faz abre e fecha a gaveta assim. Não sei, eu fiquei não, sabendo Não dá que pra tem... comer gaveta, é. cara. Não dá, meu. Dá. Você é muito inocente, mano. Não dá, porque... Não dá <risos> <risos> <risos> <risos> Fazer amor com tudo. <risos> <risos> né? Como é que é o sergueiro? O pan, né? O pan sexual. É, é, ar, ninja é demais. Então, você pega assim, nessa parte... Porque isso aí a gente brinca, mas é um barato seríssimo, mano. Exatamente como a gente conversou da parte hum. do Oscar. Então, a mulher, ela fecha com você. Certo. O cara... Ele foi criado dessa maneira, como ele tem Entendeu? Então eu, o que, que é o seguinte Então, quando ele está No relacionamento com a pessoa Se você é um cara sensacional Você é um cara bacana Atencioso O que você é quando você conquistou uhum. Essa gata Aquela referência de um cara sensacional uhum. Qual é a chance De qualquer outro cara pegar A sua mulher? Zero Muito obrigado Zero, Zero. Porque a mulher, ela fechou com fechou você. Fechou com você, perfeito. E você tá presente, você tá lá, sim, você sim, é sim. esse cara. Você continua sendo a mesma pessoa. Você é esse cara. Perfeito. Certo? Agora, se você tá ramelando... Eu tenho uma teoria que se o amor é real, tem que aguentar a competição. Que uhum. vença o melhor. Uhum. Que vença o melhor. E as pessoas são livres livres, eu estou com você hoje, mudei de ideia, Perfeito. não quero mais, quero agora estar quero com estar ele. aqui. Isso obriga todo mundo a estar com quem tem que estar, porque é o talarik é o seu amigo, então seu amigo foi e ficou com a sua mulher, que maravilha, mostrou essa mulher não queria estar comigo, ela não fechou comigo, ela não tá e tá afim de ficar com ele com, com o vão ser felizes e você tá aqui e você fala quem que quer um amigo de bosta e uma mulher dessa você é burro, você matou dois coelhos com uma cajadada só <risos> o talari e a mulher agora estão super felizes ah, e você agora vai, vai lembra pro treino teu. Lembra pro treino? Agora você chora pra caralho, aquela dor vem e você começa a corrigir todas as suas cagadas, porque você saía pra lá e pra cá comendo todo mundo, tava ela que nem bosta, nunca tava presente. Agora você tomou na tarraqueta, começa a treinar, começa a ficar um cara bacana. E aí quando você tiver com essa energia bacana, você vai encontrar a pessoa que quer estar tá com você. E aí você fecha. O talarico vai mudar o mundo. Porque o cara, não, que tem que matar, que tem que não sei o que. Vai lá, trouxe, destrói sua vida inteira, vai lá. E o que, que você consertou? Você continua Nada, sendo um bosta. Um bosta. Um, um bosta. bosta. Porque o é. um cara acha que ele é dono da mulher. Então é assim, como eu falei, a fidelidade, ela é uma conquista, não boa, uma imposição. Boa. E se você quer, eu sempre chamo assim, ó, ali chama a porta da felicidade, carioca. Se você não tá feliz aqui, vá Abre ser feliz. Abre a porta e vaza. Vá ser vaza, feliz. É então, assim, a pessoa vai. Então, a gente criou esse senso, de, é, lembra? De agarrar o outro, de pertencer, da felicidade de estar no outro. É meu... E você não está olhando para você, você não está fazendo as coisas básicas. Sim. Para a pessoa querer te abandonar, é que você está ramelando. E isso obriga o cara que caiu a elevar o nível. Põe isso para o trabalho, está tudo linkado. Trabalhar, o cara é mocuzão, o cara me passou a perna, o cara fez isso. Volta os olhos pra você e começa a ver que, você, que você tava tá arrasando. E você é trouxa de querer trabalhar no lugar que o filho da puta não te quer? Você é burro, cara. Isso é verdade. Então ele tá ainda te fazendo um grande favor, mano. Arrumando a tua vida. E ele começa a arrumar a humanidade. Aí começa as pessoas a estar tá com quem tem que estar. Tá, construindo famílias em ambiente de amor. Não daquele pega pra capa e ódio e ciúme. Vai tomar no cu e o caralho... E alinha tudo. E quem fez isso? O Talarico. O Talarico, é verdade. Tem toda a razão. Super talarico. É, Boa. Super. Vamos fazer até um boneco. É, gente, o boneco. Quatro carioca... olhos ele Não, tem, ó. Ele roubou o seu, né? Não, e o <risos> tem quatro olhos. Não, e nós falamos <risos> bola. E nós vamos fazer o baile do talarico. Vamos embora. Baile do baile talarico. Do... Tá convidado. Isso é o famoso swing, né? O swing Fechado. tem isso. Né? Não, mas a Não é parada nosso... do negócio... <risos> e a parada que a gente brinca e fala assim: o que tem essa porra aí de... Ah, vamos trocar aí. aí. aí o negócio que a gente fala é o seguinte. Se você tá tranquilo e tá seguro, você tá lá, você não tem com o que se preocupar verdade cara. mesmo, verdade mesmo não tem com o que se preocupar, se você então se você garante. fala isso você viu, tá todo mundo tão engajado no esconder é. a, a bingolinha no buraco, aqui aqui é. lá que você esquece do básico é. que é a atenção do aqui Principal. É. foda-se todo mundo, tem cara todo razão. você aqui então você faz esse negócio, é tranquilo, e você viu então que a pessoa no fundo, ela aguarda um medo, um pânico dentro dela de perder, mas é pela própria incompetência ela não quer olhar para as cagadas dela e melhorar. Falou uhum. tudo. Eu não quero fazer melhor. eu quero ficar... Lembra daquele mundo aqui, Carioca? Eu quero ficar aqui, ó, fazendo desse De boinha. Jeito. Então, quando alguém salta para cá, começa aquela guerra um negócio lá. Exato. Mandou bem, irmão, é isso aí. Exato. Porra. Irmão. Falou bonito. É doido. Bora, felicidade monstra de estar com você. Nossa, é aí, louco, juntou mano. três mãos. Ih, oh, agora, super gêmeos ativados, super Vamos talaria lá. com ativar. ativado. É.